CAPÍTULO 6 INTERESSES ESCUSOS As semanas se sucediam e minha recuperação apresentava significativas melhoras em termos de locomoção. Todavia, o incômodo em todo o sistema respiratório, com maior destaque para a epiglote, a faringe, a laringe, a traqueia, incluindo também o estômago, não me dava trégua em momento algum. Uma sensação de queimação, que variava de intensidade dependendo de determinados horários do dia ou da noite, costumava me afligir. Não demorou para que eu descobrisse a relação entre as dores e os meus pensamentos, principalmente aqueles que se intensificavam quando me recordava da traição da dupla que me desgraçara a existência. Porém, se por um lado aqueles períodos de sofrimento físico me torturavam, por outro, estimulavam-me a arquitetar a minha revanche, que verdadeiramente eu não sabia como iniciar diretamente. Em todo caso, eu tinha certeza que algo já estava ocorrendo, apesar da minha inexperiência, porque foi possível certa confirmação disso, quando coloquei a minha atenção na conversa de outros dois pacientes a respeito de assunto do meu interesse direto. Eu havia encerrado os exercícios de movimentação quando tratei de me aproximar, tão logo foi possível, dos dois simpáticos interlocutores, apresentando-me educadamente e informando sobre a minha curiosidade a respeito do que conversavam. Eles se apresentaram cordialmente, declinando os seus nomes, Amadeu e Dejair. Ambos me deram a impressão de serem estudiosos de alguma doutrina por mim completamente desconhecida. Percebendo meu interesse, Amadeu, o mais falante, adiantou-se perguntando: "Você disse que o assunto lhe interessou, não foi?" Qual parte da nossa conversa lhe chamou mais atenção? — Inicialmente, peço desculpas pela deselegância de ouvir o que vocês conversavam. Como sou praticamente recém-chegada neste hospital, tenho buscado entender melhor a minha situação já que sequer poderia supor a existência de uma dimensão onde a realidade da vida é uma continuidade muito próxima daquela que eu experienciava no planeta. Entendo, Mara. Você não precisa se desculpar, porque para nós, pois tenho certeza que falo em nome do Dejair também, é um prazer dividir um pouco do conhecimento espírita que vínhamos procurando estudar na instituição onde participávamos como assistidos. Na realidade, não faz muito que aportamos por aqui, com uma diferença de apenas 15 dias um do outro. ir, que ouvia atento, endossou. É verdade. Nossa amizade iniciou-se na casa espírita que frequentávamos, envolvendo inclusive as esposas. Mas, infelizmente, tanto eu como Amadeu procuramos estudar o Evangelho depois da aposentadoria, já com idade muito avançada, crendo que os estudos de espiritualização da criatura estavam reservados para quando estivéssemos próximos do final da jornada terrena. Amadeu, sorrindo meio sem jeito, reforçou o ponto colocado pelo amigo. São os equívocos que muita gente ainda comete, minha cara. Entender que a escalada terrena está separada da espiritualização do ser, quando é exatamente o contrário, porque o planeta é uma escola cuja pedagogia nos convida ao exercício do amor a começar pela sociedade onde aportamos, conhecida como família. Apesar disso, nós dois deixamos o corpo físico em condições razoáveis de conscientização considerando o tempo que cada um de nós demorou para despertar do processo conhecido vulgarmente como morte. Você mesma não desconhece que ela, a tão temida senhora de negro, não existe? Dejaer interrompeu o amigo, dizendo, Amadeu, perdoe-me, mas estamos fazendo um relato das nossas vidas quando a nossa Mara quer saber um pouco mais sobre a doutrina. — Você tem razão, ir Por vezes falamos demais. — Absolutamente. Estou interessada e acredito que a experiência de ambos é enriquecedora também. — Está certo. Diga-me, onde exatamente paramos? Perguntou Amadeu. — Vocês falavam sobre a questão do desdobramento em sono natural? — Sim, sim. Estamos estudando, provavelmente pela décima vez, a obra do instrutor André Luiz, que foi levada ao planeta pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o ponto em que o autor espiritual narra o sonho que teve com a sua mãezinha, que se encontrava em outra dimensão. Esse aspecto me interessa sobremaneira porque tenho sonhado com pessoas do meu relacionamento no planeta. — A realidade parece se estampar diante de mim e, quando desperto, tenho a nítida sensação de ter vivenciado aqueles momentos oníricos — disse-lhes em tom de desabafo. — Pode ter certeza, Mara Cristina, que você vivenciou de fato essas ocorrências. São os nossos assim chamados sonhos reais, em que o espírito em desdobramento deixa seu invólucro mais grosseiro e vai ter com aqueles com os quais se relaciona costumeiramente, entre outras opções particulares, respeitando o interesse de cada um. Obviamente que não são todos os estados oníricos que estão classificados como reais, uma vez que temos de considerar os aspectos relativos ao cérebro e as necessidades que o órgão apresenta nos quesitos de recuperação, transferência de memórias, nos chamados sonhos do subconsciente, entre outros aspectos para nós desconhecidos. Esclareceu Amadeu. Com muito interesse, voltei a perguntar. Amadeu, eu sempre achei que a morte do corpo físico eliminasse essas necessidades. engano, não mara. O corpo espiritual ou perispírito, conforme bela definição de Allan Kardec, pelo menos na dimensão em que nos encontramos, apresenta um grau de materialidade que também nos impressionou quando aqui aportamos. Quase nada mudou se compararmos a nossa existência no planeta a começar das nossas necessidades de recuperação pelos problemas ocasionados na locomoção, principalmente no meu caso e no do Dejair, cuja idade no corpo físico limitava o nosso caminhar com maior desenvoltura, além da nossa limitação mental, pois somos também socorridos neste quesito aqui no complexo. Compreendo. — Mas quer dizer, então, Amadeu, que podemos estar em contato direto com os nossos entes queridos, em várias oportunidades, influenciando-os e sendo por eles influenciados? Foi ele que se adiantou, respondendo. — Com absoluta certeza. Não só nos relacionamos com aqueles com os quais nos afinizamos, como também poderemos nos encontrar com os nossos desafetos, seja para nos acertarmos com eles ou para darmos sequência às nossas desavenças. Para mim, aquela informação caiu como uma luva, porque eu poderia usar esse expediente para dar início aos meus planos. Se bem que, nos meus sonhos ditos reais, eu já estava tratando de afligir a duplinha miserável. Sem mais explicações, Arranjei uma desculpa qualquer para me retirar dos dois colegas, os quais, certamente, procuraram não demonstrar a surpresa que tiveram com a minha súbita mudança de comportamento. No mínimo, achariam que algo que haviam dito não teria me agradado ou qualquer coisa do tipo. Para mim, pouco me importava porque o meu objetivo maior estava sendo delineado gradativamente. Eu poderia, de agora em diante, agir com maior efetividade mesmo à distância, enquanto não pudesse me colocar exatamente ao lado daquela víbora e do seu maldito amante.